Ok, galera. Tenho vários vídeos falando sobre temas em geral. Eu ensino português para estrangeiros. Tenho muitos vídeos falando sobre português, sobre palavras e expressões. Mas também gosto de misturar com temas em geral. Eu sempre falo que é bom a gente aprender mais que português através de português. Através desses temas de conversação aqui, desses tópicos, vocês podem procurar mais informação a respeito sobre isso. E através de português, claro, sempre. Para que vocês possam aprender mais que o idioma através do idioma. Vídeo de hoje. Como dizer não? E não somente assim, como dizer não, né? Mas como é que eu aplico pra mim, eu na minha vida, como é que eu faço pra dizer não para as coisas que eu não quero fazer? Sem me sentir mal. Você pode pensar, caramba, eu não vou dizer que não, porque, né, tipo, essa pessoa fez um favor pra mim anteriormente. Essa aí já entra em outra coisa, né? Aquela obrigação social, se alguém fez um favor pra você, agora você tem que fazer um favor pra aquela pessoa. Mesmo não querendo fazer aquilo, você já se comprometeu, né? Você tem que fazer aquilo. É já é outro tema. Digamos que não tem um favor anterior, ok? Digamos que essa pessoa te convidou para fazer alguma coisa e você não está devendo nenhum favor. E você não quer dizer que não. Então você fala que sim, ou você fala que vai ver e você nunca mais dá notícia, né? Eu posso pensar que se você falar que sim, sem querer, e vai por obrigação, você pode pensar que é falta de respeito dizer que não, e eu posso falar que é falta de respeito. Eu me digo isso. É falta de respeito dizer que sim, sem querer, e estar tá num lugar com essa pessoa, sem querer estar tá nesse lugar. Se essa pessoa soubesse, se fosse por mim, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza que essa pessoa falaria. Então vá para casa. Eu não quero que você esteja aqui sem querer estar tá aqui. Mas geralmente não é o que acontece. Porque as pessoas falam, ah, tá bom, eu apareço, eu vou. Você vai contra a sua vontade. E quando você chega, você tenta fazer com que você aceite aquilo. Cada vez que isso vai acontecendo, você vai ficando mais suscetível a dizer sim para as coisas. Você vai aceitando mais. Você se torna uma pessoa que sempre diz sim e no momento que isso acontece, as pessoas já se dão conta que você não nega nada e pode acontecer de se aproveitar de você. Então você tem que ser firme com essas coisas. Se você não quer fazer alguma coisa, se você não se sente bem para fazer alguma coisa, não faça. Ainda que pode acontecer de você não sentir vontade de ir para alguma reunião, para fazer alguma coisa, ir para algum evento, alguma festa, qualquer coisa, você ah não quero ir, não quero ir, não quero ir. e você vai e no final das contas supera suas expectativas. Você tipo uau caramba eu quase fiquei em casa, eu quase desisti de vir para cá mas eu acabei vindo e eu te conheci. Caramba, que bacana isso. Pode acontecer também. Mas geralmente, quando você tem aquele, né? Que, ah, caramba, essa galera, tipo, não tenho nada em comum com esse povo. Eu vou estar aí meio, tipo, peixe fora d'água, né? Eu preferiria estar em casa, fazendo qualquer outra coisa ou em outro lugar. Então, você, tipo, não vai. Você fica em casa. Então, pessoal, fiquem bem ligados, bem ligadas, quando você receber alguma solicitação, alguém pedir um favor que você não caramba, eu não, não, não quero fazer isso, já seja dinheiro emprestado, já seja, faz isso para mim, fala com não sei quem, faz um favor para mim você, tipo, eu não, eu não quero fazer isso, mas você faz contra a sua vontade, só para ficar bem na fita, reconheça esse momento e é um momento que você vai falar, não, eu não vou fazer isso, eu escolho o que eu faço, nada mais. Se essa pessoa ficar com raiva de você porque você não, não quis fazer aquele favor, eu acho que não é a melhor pessoa para estar com você, porque se é uma pessoa que sempre vai estar com você somente esperando os seus sims, né? sempre que você vai falar sim, sim, sim, sim, sim, eu tô contigo, até você falar não. Se você falar não, você já não é meu amigo, você já não é minha amiga. Querendo ou não, você vai desenvolvendo ali aquela amizade com aquela pessoa, se acostumando a concordar com tudo, assim, sim, sim, sim, sim, sim, o que você disser eu faço, e quando você fala que não. Choque. As pessoas têm que saber que você valoriza o seu tempo, que você valoriza o que você quer fazer, as suas decisões. Não fazer as coisas somente porque outras pessoas querem que você faça aquilo, entendeu? Tem gente que se aproveita dessas coisas, entendeu? Acontece muitas vezes em encontros, tipo reuniões em geral, qualquer reunião, família, o que seja, você conhece pessoas que gostam de falar muito. Gosta de falar muito. Às tá? vezes as pessoas falam, falam, falam, falam e às vezes você não quer escutar aquela conversa, você tá entediado escutando aquela conversa, você quer fugir daquela conversa, mas você aguenta por educação. Volto ao meu ponto. O que é a educação nesse caso, né? Você escutar uma coisa, deixar uma pessoa falando sobre algo que você não tem interesse, e essa pessoa tá perdendo o tempo dela falando para você isso, ou que você fale, rapaz, é, esses assuntos assim, eu não entendo muito disso. Ou, ou, tipo, eu não gosto nem de falar dessas coisas. Então eu não quero nem fazer com que você perca seu tempo falando sobre isso. Eu valorizo seu tempo, então... É melhor a gente trocar de assunto aqui. Como é que foi tal coisa e tal. Porque se você deixar essa pessoa falando sem parar, essa pessoa vai pensar que tá fazendo o máximo, porque você tá escutando, né? Concordando. A menos que você esteja com aquela cara de entediado, e que também não falta a pessoa que, mesmo você com a cara de entediado, essa pessoa continua falando, falando, falando, e você, como caramba, alguém mentira daqui. Isso aconteceu comigo já várias vezes. E eu aprendi. Eu tava numa reunião e tinha um cara lá que falava com todo mundo, e ele falava, ele, tipo, aquele povo que, né, tipo pega alguém ali e sequestra o tempo daquela pessoa, sequestra a alma daquela pessoa, não deixa que as, que as pessoas saiam daquela situação. Porque muitas vezes as pessoas não querem dar uma impressão de negatividade, né? Tipo, de, de eu não quero falar contigo. Ou, eu, ou, cara, depois eu falo contigo aí, eu vou para outro lugar. Você quer ficar bem socialmente, né? Então você vai lá e aguenta aquelas conversas. Eu, sinceramente, já perdi a paciência com essas coisas há muito tempo. E eu tava conversando, quer dizer, o cara tava conversando comigo, né? Ele não, eu não tava conseguindo conversar com ele porque ele não calava a boca. E eu tentando, sabe? Tipo, tentando um momento assim para entrar, para dizer, tipo, falar alguma coisa. Depois que eu percebi que não tinha mais opção de falar algo, o cara nunca deixava completar uma, uma frase, ele já metia outra coisa e começava a contar outra história. Eu falei, cara, eu vou embora, valeu. Aí ele, hã? Vai embora? Ah, ah, beleza, tchau. E eu fui embora. Beleza? Tipo, eu fui embora. Tipo, cara, nossa, como você fez isso assim? Tipo, falar assim tão seco, né? eu falo, cara, eu, eu me respeito. Sabe? Tipo, eu que tenho que me respeitar primeiro. Isso é uma falta de respeito comigo, com minha pessoa. E eu sei o que está acontecendo. Eu tô aturando um cara falando qualquer abobrinha, falando qualquer coisa, fingindo estar interessado no que ele está conversando. Eu prefiro não conversar. Eu prefiro não fazer que você perca seu tempo. e que eu não perca meu tempo. Eu, eu fiquei vendo a situação. Essa cena é inesquecível. Eu lembro até hoje, eu conversando com esse cara. Eu me imaginei vendo me vendo de fora, eu me vendo, e olhando assim, tipo, nossa senhora, o Felipe tá preso. Felipe tá preso naquela conversa com aquele cara. Alguém vai ali, resgata o cara. Você se resgataria nesse, nesse caso? Se você tivesse uma cópia sua do lado, um amigo seu, igual a você, assim, tipo uma cópia. Você vê a situação, você vê o que está acontecendo. Você chegaria e fala, ei, Felipe, estamos te chamando aqui. Ei, Felipe, vem aqui, quero falar contigo uma alguma coisa. Você faria isso? Ou você deixaria seu amigo lá? ou você mesmo sofrendo com aquela situação. Caramba, é claro que eu me resgataria, né? Como eu tô dentro de mim mesmo, né? Eu, eu sou eu, então eu me resgato. Então, ei, valeu, vou embora, tchau. O que é que eu penso? Se eu não gosto de estar em uma situação, não importa qual seja a situação, e estar ou não estar depende exclusivamente de mim, e eu decido estar, a culpa é minha. A culpa não é do cara que tá falando besteira, a culpa é minha que eu tô lá escutando o cara falando besteira. Se eu não estivesse lá, não, não teria que passar por essa situação, entendeu? Então vou embora. Esse, essas são as formas de você ser firme com o que você não quer na sua vida, entendeu? De você bater o pé e falar, eu não quero. Tipo, teve outra situação também que a gente tava numa reunião e eu tava com os amigos e tinha um pessoal lá que se juntou, né? Tipo, ah, vocês vão fazer o quê? Você vai fazer o quê? Aí, Caramba. Fazia tempo que eu tinha encontrado com meus amigos. Fazia muito tempo aqui na Colômbia. Eu queria estar com meus amigos. Eu queria... é diferente você conversar num grupo de gente conhecida, tá? Com o seu grupinho. E tinha essas outras pessoas que também não eram gente que eu queria conversar, entendeu? Tipo, não... é nada a ver. E ninguém queria falar para essa pessoa, tipo, ei bicho, a gente vai para outro lugar. Ei, a gente vai fazer uma coisa aqui só entre, entre nós. Ninguém queria falar. Se fosse por... por... pelos meus amigos, teria falado... É, cara a gente vai pra casa ou sei lá tipo a gente vai, vai para algum lugar, vamos com a gente então e a gente teria perdido aquela noite então aquela noite bacana entre amigos, somente para ficar bem na fita Somente por tipo, é uma falta de respeito, é, tipo você pode falar que é uma falta de respeito você chegar e falar pra a pessoa, cara a gente Tipo, nesse caso né o cara tava lá perguntando para onde a gente ia, e já chegou um ponto que a gente tinha que falar né tipo, vai para onde. E aí eu já falei, cara, nós aqui, a gente vai pra tal lugar. Tipo, vocês, eu não sei pra onde vão, né? Eu tenho muita coisa pra fazer aqui. E a galera ficou tipo, caramba... Quer dizer, tipo, será que é falta de respeito? É minha falta de respeito falar uma coisa dessa de... Cara, a gente vai fazer tal coisa. Vocês vão pra outro lugar. Ou será que é falta de respeito eu não querer estar com aquela pessoa, eu não suportar aquela pessoa e você dizer, vamos com a gente? Sabe, naquela... <risos> Vamos com a gente? Tipo, mesmo não querendo que você esteja com a gente, você vai estar tá todo minuto com a gente e todo mundo na mesa sabe que você não deveria estar tá aqui. Será que essa é a melhor... Não é a melhor coisa, entendeu? Eu prefiro ser honesto. Eu prefiro, prefiro passar por um momento incômodo ali, do que passar o resto da minha noite comprometida eu tava com meus amigos e eu, eu tinha que dizer não. Eu tinha que dizer. E se, se o cara tivesse falado, mas eu quero ir com vocês, eu teria falado, cara, você não vai, bicho. <risos> Literalmente, tipo, a gente vai nós aqui, vai, vamos nós, porque já faz tempo que a gente se, se encontrou e a gente quer esse momento entre a gente. E eu não tenho uma obrigação, né, tipo, de, de te levar comigo. Eu escolho com quem eu quero estar e nós queremos estar entre a gente, nada mais. Já se você vai, como, pegar-se, né, colhar se aí é outra coisa. Mas por mim, não por mim, você fica por ali e a gente vai por esse lado. Então a amiga falou, nossa, caramba, eu fiquei com uma vergonha você falou isso. E eu, eu fui honesto, tipo, eu falei educadamente, a gente vai fazer tal coisa, tipo, vocês vão para outro lugar, tipo, tem outras coisas para fazer. Não foi aquela coisa, eu não quero que você se junte com a gente, porque eu não quero sua companhia, nada... Eu não falei nada disso, somente tipo, eu vou me juntar com outras pessoas, você vai para outro lado. Marcelária, é melhor ter falado que a gente ia para casa, e depois a gente se juntava em outro lugar, né? Eu fico pensando, caramba, é mais importante você mentir para ficar bem do que você falar a verdade? Se eu falar a verdade, que é a verdade, que eu quero estar com meus amigos, é falta de respeito, né? Caramba, começa a fazer uma coisa dessa, né? Tipo, o cara ficou assim, né? meio... né? Tipo... Uh, meio por fora. Ou você pode mentir e dizer, não, a gente vai para casa, todo mundo. E... Pode acontecer, primeiro que todo mundo sabe que é uma mentira, né? Talvez o cara não saiba, mas ali várias pessoas sabem que é, que é uma mentira. A gente não vai para casa, a gente vai se encontrar depois. A gente vai caminhar e depois se encontra na esquina. E outra coisa, se o cara descobrir que a gente falou que ia para casa e depois se juntou, é ainda mais na cara que foi uma mentira para que ele não se juntasse com a gente. Então acho até pior nesse, nesse, nesse caso. Né? São várias situações que acontecem na vida que a gente tem que... Tem que bater o pé e ser firme com o que a gente decide, não somente deixar ser levado. Se tem alguma coisa que você acha que não, eu não quero isso, eu acho que eu não vou para esse lugar. Uma pessoa fala, ah, você deveria ir, não sei o quê. Você, cara, não, eu não vou. Mas por quê? Não, que não é meu tipo de gente tal. Tá? O pessoal é muito diferente. Você sabe o tipo de gente que você gosta de estar perto, entendeu? Cada pessoa tem sua particularidade. Tem pessoas que gostam de estar com gente que é muito eufórica. Tem gente que gosta de estar com pessoas mais tranquilas. Tem gente que gosta de sair com pessoas que bebem muito, enchem a cara, passa a madrugada inteira na rua. Tem pessoas que gostam de sair durante o dia. Tem pessoas que gostam de sair durante a noite. Tem de tudo. Dependendo da época que você tá na sua sua vida, você tem que ter muita certeza, tem que estar tá muito seguro do que você quer e você bater o pé firme e dizer. Sem problema. Você não tem que se sentir mal por essas coisas, entendeu? Eu gosto de conversar sobre essas coisas porque a gente começa a conversar sobre isso e começa a lembrar de várias situações que já aconteceram de, de você falar sim somente para ficar bem, né? Tipo, ah, não, não queria dizer que não, né? para Caramba, tipo... <risos> lembrei. Tipo, uma vez eu tava viajando de Bogotá para Medellin, eu acho. É um voo de 40 minutos, velho. 40 minutos. Aí eu sentei na janela, eu gosto de viajar na janela, né? No avião. Sentei lá na poltrona, aí daqui a pouco chegou uma menina. Fala, moço, você pode trocar comigo? É que eu tô viajando com meu namorado pra gente ficar junto nessa, nessa poltrona. E eu, caramba. Ou seja, eu posso falar que não, porque tipo. Eu já escolhi minha poltrona na janela, justamente por conta disso, porque é na janela, eu gosto daqui da janela, eu escolhi a janela. E chega uma pessoa e fala: Você pode trocar o assento comigo? Porque o meu namorado está viajando e eu quero viajar junto com ele. Essa pessoa não está pensando em mim também, né? Se eu estou sentado ali é por alguma razão. Mas ela já me colocou numa situação que é um pouco difícil você dizer que não. É tipo é um anúncio público, não é que ela falou pra mim em segredo, tipo, mandou uma mensagem pra mim, ei, pode trocar de potrona comigo? Eu falei, ei, na verdade é melhor não. Tipo, eu escolhi esse, esse lugar porque eu gosto de sentar aqui. É uma viagem curta. Será que você vai morrer sem seu namorado, 40 minutos? Aquele povo, né, que tem aquelas relações inseparáveis que... Nossa Senhora, tipo, é o dia todo agarrado da mão, vai para todo canto que agarrado da mão e, tipo, no avião também tem que estar junto, tem que estar, tem que estar tudo junto. Né? Que se, se separar, o mundo se acaba. Então, o que foi que eu falei? Ah, não tem problema. Mas eu falei não tem problema. Eu não faria isso outra vez, nesse caso. Porque é uma viagem curta, não é uma coisa... Caramba, aprende a ficar separado do teu namorado. Nossa senhora, caramba! Você, às vezes, você fala, Nossa, mas você é tão, não pensa nas pessoas. E eu posso falar assim. E você também não pensa em mim, porque tipo, eu escolhi estar aqui por um motivo. Você, por não pensar em mim, você está querendo trocar o assento comigo, entendeu? me colocando numa situação. Um pouco incômodo, entendeu? Tipo, publicamente, moço, você pode trocar aqui. Eu tô pedindo aqui a poltrona pro rapaz aqui, porque eu quero viajar com meu namorado. Moço, você pode fazer esse avô, trocar aqui, já que você tá viajando sozinho, e você, é. Tá bom, tá bom então. E você vai lá pra outra poltrona, se senta na metade, com duas pessoas que tomam um espaço gigante, e você lá, apertado. E por quê? Pra dar o. Assento para namorada que queria viajar com o namorado. Uh, acontece de tudo. O ponto aqui é o seguinte, galera. Aprendam a dizer não, ok? Se, mesmo porque não tem nenhum problema nessa situação. Mas uh, geralmente a gente... Por dizer não em algumas situações, a gente pensa que está fazendo uma coisa errada. E, e o errado é dizer sim quando você na verdade queria dizer não. É, porque é difícil dizer não. Né? Tipo, Não é o esperado. Alguém chega e pede um favor para você, a tendência é você falar que sim. Por mais estranho que seja aquilo, você fala: assim, ah, tá bom, eu vou lá". E você vai se acostumando com isso. Então tem que se ligar nessas coisas. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham sobre isso, sobre a necessidade de dizer não, será que você é uma pessoa que é mais é, aceita mais as coisas ou você é uma pessoa que Bate o pé mesmo. Quando eu não quero algo, eu falo. Mesmo que aquilo implique numa situação incômoda, mas eu sou sincero, eu vou lá e falo. É melhor um momentozinho aqui de, de, de incomodidade, incomodidade, do que você passar o resto do tempo pensando, caramba, tomei uma decisão que eu não queria tomar. Ou você ser verdadeira, verdadeiramente verdadeiro <risos> para você mesmo. Grande abraço. Estarei esperando aí os comentários de vocês. E até mais! Fui!